Olá, boa tarde, estamos mais uma vez aqui. Eu me chamo Evaldo Aguiar sou economista, consultor empresarial e perito judicial. Hoje nós vamos atender um público diferenciado. Estou dirigindo esta gravação para engenheiros civis, para construtoras, para arquitetos, para até mesmo design. Todas as empresas, na verdade, ela tem o conhecimento, independente do ramo de atividade que se tem. Nós temos que projetar. Um exemplo na área da construção civil que eu já até vivenciei. Vou participar de uma licitação de uma obra pública. Vou construir casas populares. Pois bem, nós temos o projeto que é apresentado para que possa estabelecer o valor que eu vou apresentar na licitação. Ok? Pois bem. E depois tem um acompanhamento que nós chamamos aí dentro da obra de cronograma. Está sendo realizado aquilo que foi projetado? Que se estiver sendo realizado aquilo que foi projetado, a margem de lucro na obra, superando todas as despesas, os custos, sejam eles variáveis ou fixos, vai estar sanado e eu vou ter minha margem de lucro, a minha margem de contribuição. Se não estiver, eu tenho que me atentar. Às vezes, tá acompanhando, a gente vai acompanhando todos os valores a cada lançamento e percebe que uma conta, uma das linhas dessa conta, está sendo muito diferente. Por que, que então, eu estou gastando mais do que eu projetei? Eu projetei errado ou eu estou gastando além do que aquilo que foi projetado? Então é muito importante a gente detectar essas diferenças entre realizado e projetado. Isso nas obras seja para arquitetura, tudo, tem necessidade. A gente cansa de ouvir falar por aí, ah, reservei 100 mil reais para construir uma casa, gastei 180. Será que houve um projeto mal feito, uma execução, vamos dizer assim, exagerada? Ah, mas é porque eu troquei um eu troquei a pedra, eu ia botar uma pedra, projetei uma pedra e coloquei outra pedra. Opa, é um mármore, é mais caro? Então justifica... Na verdade, é o projeto com a realização se justifica. Se não houve mudanças, alguma coisa saiu errado. Para que não saia errado o custo da obra que você trabalha, o custo da obra que você faz, estamos aqui para poder ajudar. Me chamo Evaldo aguiar sou economista, atendo na área de consultoria empresarial, independente do ramo de atividade. Seja comércio, seja indústria, prestação de serviços, uma bagagem a gente tem para ajudar a trocar ideias, trocar opiniões e talvez até mesmo oferecer oportunidades de outras situações já vivenciadas. Muito obrigado, um abraço!